Manifesto contra o Trabalho Parte 8 O trabalho é a atividade de homens privados de autodeterminação. A identidade entre trabalho e a ausência de autodeterminação demonstra-se não apenas factual, mas também conceitualmente. Não há muitos séculos, a conexão entre o trabalho e a coerção social estava inteiramente presente na consciência das pessoas. Na maior parte das línguas europeias, o conceito trabalho refere-se originariamente apenas à atividade do homem sem autodeterminação, do indivíduo dependente, do servo ou escravo. No espaço linguístico alemão, Arbeit significa o trabalho servil de uma criança órfã ou abandonada, e por isso caída na servidão. No latim, laborare significava algo como cambalear sobre uma carga pesada, e, em sentido geral, designava o sofrimento e o vexame do escravo. As palavras românicas trabalho, trabalho, trabarro, uma espécie de jugo utilizado para torturar e castigar escravos e outros indivíduos destituídos de liberdade. Na expressão idiomática alemão, der Arbeit, jugo do trabalho, ecoa ainda esse sentido, ou seja, também na sua origem etimológica, trabalho não é sinônimo de uma atividade humana autodeterminada. Antes designa um destino social infeliz. É a atividade daqueles que perderam a liberdade. Assim, a extensão do trabalho a todos os membros da sociedade não é mais do que a generalização da dependência servil. E a moderna adoração do trabalho é a mera exaltação para a religiosa desse estado. Esta relação só pode ser recalcada com êxito e a respectiva exigência social interiorizada porque a generalização do trabalho foi acompanhada pela objetivação do moderno sistema de produção de mercadorias. A maior parte dos indivíduos não está debaixo do chicote de um senhor, individualizado como pessoa. A dependência social tornou-se uma conexão abstrata interna do sistema e por isso mesmo tornou-se total. Ela pode ser detectada em toda parte, mas por isso mesmo é praticamente inapreensível. Quando todos se tornam escravos, todos se tornam simultaneamente senhores, traficantes de escravos e fiscais, mas traficando-se a si próprios e fiscalizando-se a si mesmos. Todos obedecem ao ídolo invisível do sistema, o grande irmão, da valorização do capital, que os mandou para o tripalho.